E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um jogo NFT muito bacana, com bastante potencial de valorização e um jogo que realmente você joga né mano, a gente tá cansado de click to earn né, clicar e ganhar dinheiro, não é assim que funciona cara, isso aí não dá certo, então eu vou mostrar esse projeto pra vocês que realmente é um jogo cara, você joga, se diverte e pode ganhar com isso meu parceiro, então quem é novo aí no canal, se inscreve, ativa o sininho que aqui todo dia tem jogo NFT, criptomoeda e muito mais e bora conferir esse projeto. Então vamos Vamos lá galera, basicamente o Midgard Game é um jogo do gênero MMORPG, tá bom? E basicamente os desenvolvedores do Midgard trazem atualizações e inovações frequentes para o jogo, tornando ele mais exclusivo, detalhado e divertido. Ele basicamente foi criado com base em Diablo, MU e também o EU DEMONS, somando as ideias inovadoras e divertidas da equipe de desenvolvimento para entregar um universo cada vez mais incrível e lucrativo aos jogadores. Então galera, eles pegaram lá um jogo já feito como base e fizeram por cima o jogo deles, tá ligado? Então pegaram já um jogo de sucesso para fazer o jogo deles. Não é apenas um servidor não, tá? Eles apenas pegaram como base um jogo já de bastante sucesso para fazer o game deles. E o jogo, cara, conta com criaturas fascinantes dentro de um universo mágico de infinitas possibilidades. E eles iniciaram um contato com investidores com o um jogo pronto. E agora o objetivo dos desenvolvedores é entrar ambiciosamente no mercado metaverso e na blockchain. E aqui, galera, temos o site do projeto. Todos os links necessários para você saber mais desse game vão estar na descrição. E aqui a gente tem white paper, site e dá pra comprar NFT. Primeiro, então, vamos descer pra gente ver um pouquinho. Aqui a gente tem a introdução do jogo, tá? Depois você pode ler com calma. Então, a introdução do jogo, galera, Midgard Online é um jogo de magia e estratégia composto por poderosos heróis de diferentes classes. Se você gosta do mundo da magia, Midgard Online é o um jogo para você. Além de personagens variados e poderosos, você terá os guardiões de Midgard à sua disposição. E aqui tem os heróis, tá? Como os assistentes, que são os controladores mágicos, os guerreiros, que são os heróis do poder, os paladins, que são executores da justiça, os vampiros que são os monarcas da noite, necromancers controladores da magia da morte os cavaleiros que são os sucessores dos dragões e os arqueiros que são os guardiões da floresta mística. Aqui também um pouquinho do projeto. Primeiro, o que, que é o projeto? Midgard é um metaverso de MMORPG dirigido pela comunidade e para a comunidade o metaverso é uma rede de ambientes virtuais, sempre ativos em que as pessoas podem interagir umas com as outras enquanto operam representações virtuais aqui também galera, uma série de imagens que tenho para mostrar para vocês do jogo, olha só que bacana cara, que da hora, mano. Assim, quem gosta de MMO RPG, cara, é um jogo prato cheio, né, velho? Muito bonito, cheio de criaturas, muita coisa pra fazer, divertido, tá ligado? Então, assim, você passa horas e horas e, cara, se diverte, tá? Por enquanto, o jogo tá em alfa, mas eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje do lançamento, tá? E aqui, basicamente, a gente tem os botões principais, né? Aqui a gente já tem o site, e aqui, cara, um botão muito importante, comprar NFT. Galera, você clica aqui em comprar NFT, e se eu não me engano, você precisa de duas NFTs para iniciar o jogo, então o jogo não é free to play, mas, cara, é um investimento acessível e eu acredito, tá? Porque cada NFT tá 150 dólares, então, comparando aí com outros jogos NFT, o investimento tá acessível. Então, temos aqui a Aquarius, por exemplo, a Aries, Câncer, Capricórnio, Gêmeos, Leão, Libra, Peixes, Sagitário, Escorpião, Touro e Virgem. São os signos aí, né? Basicamente, os personagens NFT, beleza? E agora vamos dar uma olhadinha no White Paper pra gente ver certinho aí os detalhes do projeto. Pra começar, então, vamos ver os personagens heróicos. Então tem Magi, o controlador mágico. Então a arma é a varinha mágica e a especialidade dano mágico à distância. Temos o Guerreiro, o herói do poder, que a arma é uma espada e a especialidade é ataques corpo a corpo, alto dano físico e combo. E também o Paladino, o executor da justiça, que é a arma cajado de luz, tá? A especialidade apoiar, reavivar e proteger. Isso são os personagens heróicos, tá? Mas lembrando que tem os NFTs aí, que é o Guardião de Ares, o NFT Guardião de Touro, o NFT Guardião de Gêmeos, o NFT Guardião do Câncer, o NFT Guardião Leão, o NFT Guardião de Virgem, o NFT Guardião de Libra, NFT Guardião de Escorpião, NFT Guardião de Sagitário, NFT Guardião de Capricórnio, NFT Guardião de Aquário e NFT Guardião de Peixes. Então, o um ponto que eu sempre gosto de ver é a distribuição de tokens, tá? E aqui nesse gráfico de círculo, né, a gente consegue ver a distribuição certinho, beleza? E aqui a gente vê a equipe, né, todos têm o um rosto público aí. Então, tem tanto o nome deles quanto aqui acesso ao LinkedIn, por exemplo. Então, aqui tem o David, tem o Christian, tem o Jackson, tem o Taylor, tudo aqui tem o LinkedIn que você pode dar uma olhada, ok? E um ponto muito importante é que as carteiras dos devs, tá, estão bloqueadas, tá? Eu conversei, inclusive, com os devs, tá bom? Eles me passaram todos esses detalhes. Então, isso é muito importante pra gente ter uma segurança uma confiança, uma confiança no jogo, né? Achei um ponto muito legal também que eles falam que os requisitos do sistema para você jogar o Midgard, tá? Então os requisitos mínimos, é 1 GB de RAM, placa aí, ó, de uma GeForce 6600, por exemplo, processador Intel Dual Core, tamanho aí de 20 GB de espaço disponível e Windows 7, 8 ou 10, tá bom? Mas eles recomendam aqui 4 GB de RAM, uma placa aí GTX 750, um processador i5, tá? Um tamanho de 30 GB de espaço aí disponível e mesma coisa, Windows 7, 8 ou Windows 10. E bom, galera, aqui a gente a gente vê um pouquinho da jogabilidade, tá bom? Então basicamente, mano, o universo MMORPG é um cenário onde inúmeros jogadores compartilham o mesmo universo, cada um com seus objetivos, lutando entre si ou criando clãs. Também com a presença de inimigos comuns controlados pelo computador. O jogo também terá mineração, tá? Então em um determinado ponto do jogo, o personagem precisará de recursos específicos que podem ser obtidos pela mineração. Esses recursos podem ser convertidos na própria moeda do jogo. Para começar a minerar, o jogador precisará atingir o décimo nível, além de comprar uma enxada e uma picareta na loja. E a mina contém todos os tipos de minérios, classificados por qualidade, eles são necessários para reparos de armas, excepcionais e outros pontos. Também é possível vender os recursos extraídos nas lojas. Teremos um modo também PvE e PvP, tá bom? Então o jogo combina elementos de RPGs clássicos da velha escola e MMORPGs modernos, no entanto também existem recursos exclusivos, um rápido aumento de nível e a capacidade de ter animais de estimação que estarão com o jogador durante todo o passo a passo. O PvM de guard não é típico dos MMORPGs clássicos, mas é semelhante ao sistema implementado em Diablo e Path of Exile. O processo de manter mobs é casual e entrelaçado com o passo a passo geral. Os locais são preenchidos com vários mobs e o jogador desde o início pode terminá-los com um ou dois golpes. Com o uso adequado das habilidades, colisões com hordas de monstros não serão um problema para o jogador. Mas o foco principal mesmo está no elemento final e no PvP de Midgard Online, onde o jogador pode participar de batalhas PvP enquanto viaja pelo mundo do jogo e em locais especialmente designados como arenas. Ataques e mortes podem acontecer sem qualquer motivo e é por isso que o sistema PK foi introduzido em Midgard. À medida que o número de vítimas aumenta, o nome do jogador fica cada vez mais escuro e aqueles heróis cujo nome brilha em preto podem, ao morrer, perder tanto experiência quanto armaduras ou armas preciosas. Ou seja, a morte de qualquer personagem com muitas mortes aumenta a chance de um item raro de alta qualidade cair dele. E também tem um sistema de habilidade XP, né? Que é uma importante característica do Midgard Online. É a presença do XP, que são habilidades especiais que só podem ser usadas ao preencher uma escala específica localizada sob a barra de ataques. E para aprender habilidades XP, o herói do usuário deve estudar livros excelentes, no entanto a taxa de queda é mínima e eles não são capturados com a frequência que você gostaria seu alto custo também os diferencia também teremos mundos de Midgard, tá? Os mundos são grandes o suficiente e consistem em uma variedade de biomas, então tem bioma de inverno planícies, terrenos montanhosos pântanos e desertos. Além disso, cada um deles tem locais únicos separados, tipo um vulcão, um labirinto de gelo, vários templos e palácios, e cada bioma tem seu próprio conteúdo de flora e fauna. Além disso, cada um deles é o lar de mobs únicos. O jogo também conta com masmorras em todo o mundo, e existem pontos separados para se mover para locais de eventos exclusivos e masmorras. Também temos o sistema de aprendizagem, tá? No jogo, o treinamento é realizado de várias maneiras ao mesmo tempo, e ao selecionar o personagem, ele será direcionado para uma ilha de treinamento específica para cada classe, onde são explicados aspectos fundamentais do controle do personagem. Depois disso é realizado um treinamento detalhado sobre a mecânica básica do jogo. Também teremos os estandes e os leilões, né? Então esses estandes, né? Tipo assim, se um jogador tiver uma grande quantidade de bens valiosos ou demandados ele pode comprar seu estande no mercado e você pode se tornar um monopolista comprando todos os estandes disponíveis, pois o um número de estandes não é limitado. Então você pode colocar todas as mercadorias que deseja a venda e esperar por clientes em potencial. Além disso tem os leilões, né? Que se você comprar um stand comercial que é um luxo e necessário, em Midgard Online, você tem essa alternativa que são os leilões, tá? Então, em um determinado NPC, o jogador poderá colocar os itens desejados para o leilão, definindo o preço mínimo por lote e aguardar o término do leilão. Um recurso-chave do jogo aí, basicamente, é o sistema Guardians, tá? Então, os jogadores comprarão animais de estimação e companheiros, usando uma variedade de ferramentas do jogo e dinheiro na loja. Esses Guardiões crescerão e evoluirão junto com o personagem jogável, ganhando XP. Em níveis altos, eles podem obter excelentes habilidades, buffs e outros benefícios que mudam radicalmente a jogabilidade do personagem. Também tem as legiões, tá galera, que é tradicionalmente uma divisão em clãs em Midgard Online. Você pode organizar seu clã apenas se atingir o nível 50. Legiões permitem dividir os pontos de experiência de combate e ganhos entre todos os seus participantes, além de participar de eventos especiais, guerras de clãs e lutar por um lugar no ranking geral das legiões. Bom, também tem o sistema de nobreza, galera, que basicamente, ao jogador atingir o nível 70 ou superior, você pode doar ouro para se tornar um dos nobres admiráveis. Se o seu estoque estiver no top 50, você tem a chance de ganhar o título de rei ou rainha, duque ou marquês E se você não estiver no top 50 Você pode obter o título de conde, visconde ou barão Quanto mais doações você fizer Mais títulos nobres você obterá E também mais poder de batalha Ok, e agora que você entendeu tudo aí sobre o Midgard Online Como o jogo funciona, como que é divertido A jogabilidade e tudo mais Como você pode entrar aí na pré-venda do jogo cara. No lançamento, é isso que eu vou mostrar pra vocês Agora, tá pra chegar o lançamento Bora conferir como você pode participar Então aqui no site, já quando você entra Eles já anunciam aqui a parceria deles Midgard com BSC Pad, tá? Essa plataforma, cara, que é uma das maiores plataformas de lançamentos de jogos NFT, tokens e tudo mais. Então, galera, tô aqui no site da BSC Pad, tá bom? Vou deixar pra vocês o link na descrição e vocês podem ver que a BSC Pad é a primeira plataforma IDEO descentralizada para Binance Smart Chain Network, tá? Então, aqui tem vários projetos e aqui o nosso foco é o Midgard, tá? Então, basicamente, a gente tá falando aqui que capacitará projetos de criptomoedas com a capacidade de distribuir tokens e aumentar a liquidez. Cara, então assim, os projetos que são divulgados aqui nessa plataforma tem muita valorização, porque é uma plataforma gigantesca, tá bom? Cara, só para você ter noção, cadastrado nessa plataforma são quase 200 mil pessoas. O alcance de todas as mídias são mais de 3 milhões de pessoas, então o projeto tem muito potencial de valorização, galera. Assim, eu entrei em contato, tá, com os desenvolvedores do Midgard Online, falei com alguns investidores também do projeto e a galera, e a galera tá confiante numa valorização de até 10 mil a 20 mil por cento. Imagina isso, que doideira, tá? Então a galera realmente tá muito confiante e pode ser uma grande oportunidade para você. Além do que, galera, a BSCPED, tá? Ela tem um sistema rigoroso aqui para ter lançamento de projeto. Não é qualquer projeto que entra aqui, tá ligado? Não são projetos scans que passam aqui, porque tem toda uma documentação que tem que passar, tem todo um passo a passo, uma confirmação, uma segurança aqui nessa plataforma de lançamento. É importante destacar também que para você poder participar das rodadas de alocação, você tem que ter um requisito aqui mínimo bronze, tá bom? Então, mínimo aqui de mil em stake, você tem que ter mil dólares em stake, tá bom? E você Pode estar tá aumentando. Então, basicamente, três horas antes do início da rodada de alocação, você já tem que estar tá cumprindo o stake necessário aqui. E tem um requisito da lista de permissão de Twitter também, que é curtir, comentar e retweetar. E aí você vai ter um bilhete aqui para fazer stake, tá bom? Quanto mais aqui investimento você tem na plataforma, stakeado, né? Você pode ter mais bilhetes aqui. E galera, basicamente a pré-venda aqui vai ser disponível aqui no dia 25 de fevereiro, tá bom? Então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o dia 25 de fevereiro vai estar tá na BSC pede plataforma. E se você quer participar da whitelist aí, você tem que ter no mínimo um NFT, tá bom? para você ter o acesso antecipado ao token. E bom galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Então assim, eu acredito que esse jogo vai ser muito promissor, porque realmente é um jogo que você joga, você se diverte e pode ganhar dinheiro através da tecnologia dos jogos NFT da blockchain. Além de que tem essa pré-venda, que eu acho também que tem muito potencial, tá bom? Porque realmente, acho que tem muito potencial por ser pela BSC Pad, então acho que vai ter uma grande valorização do token. Mas galera, que fique bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá bom? Você tem que estudar e ver o que você faz com o seu dinheiro aí Então basicamente analisa certinho o projeto Todos os links estão na descrição Vê se faz sentido para você, tá bom? E aí você pode fazer um investimento E sempre invista um dinheiro que você possa perder Porque o mercado aí de jogos NFT, de criptomoedas É um mercado de alto risco, tá bom? Então saiba bem o que você está fazendo antes de fazer Beleza? Mas basicamente é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!